Olá! Quantas vezes você já sonhou com uma grande mudança na sua vida? Crescer na empresa, ganhar mais, iniciar o próprio negócio. Todos os seus sonhos passam por um caminho. O da educação. Hoje nós vamos tirar suas dúvidas sobre ensino superior e te deixar mais próximo da grande transformação que a sua vida merece. Com sedes em Caxias do Sul e Bento Gonçalves, a FSG é uma referência em ensino superior, não só pela qualidade, mas também pela maneira com que contribui para transformar milhares de vidas. Mas você deve estar se perguntando, afinal, por que fazer uma faculdade? Acredite, essa dúvida não é só sua. Oi, eu sou corretor de imóveis e às vezes eu me pergunto, é realmente importante fazer faculdade? Com certeza, Ismael. Com uma graduação, você deixa o seu currículo muito mais competitivo. Sem falar que na faculdade, você vai fazer novos amigos e ampliar sua rede de relacionamentos. A faculdade foi uma das melhores fases da minha vida. Na clínica odontológica, pude atender a população, praticar a profissão que exerço, além de conhecer meus melhores amigos. Viu? Além do diploma, na FSG você ganha novas histórias. Mas calma aí, que temos mais perguntas. Oi, por que eu devo escolher a FSG? Aline, a FSG é uma instituição completa. Tem infraestrutura moderna, reconhecida pelo MEC e totalmente adequada para o curso que você escolher. Na FSG, você não paga por uma estrutura que não usa. Além disso, os professores unem teoria e prática desde o início. Comparando custos e benefícios, você vai perceber que a FSG é a melhor escolha. Oi, eu sou casada, tenho filhos. E as minhas ficariam bem apertadas. Será que teria como facilitar o pagamento? Claro que sim, Liliana! Além dos programas de bolsas e financiamento estudantil, você pode vir falar conosco e explicar a sua situação. Juntos, nós vamos fazer um planejamento financeiro adequado à sua realidade. Hoje eu vejo que a faculdade fez muita diferença na minha vida. Ela me preparou de uma forma que eu não esperava. Hoje eu tenho minha empresa de engenharia, consigo atuar na área e isso me deixa muito feliz. É isso mesmo, Thiago! Com uma graduação da FSG, você pode ampliar o seu salário, além de ficar mais preparado para enfrentar os momentos de crise. E você, gostou desse bate-papo? Então venha conversar conosco e conhecer as nossas opções de cursos. Escolha o melhor para a sua vida. Escolha a FSG. Vestibular FSG. 8 de novembro. Inscreva-se.